Tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai estar tá falando de modismo e cirurgia plástica. Será que o seu procedimento está na moda? Será que é legal fazer uma cirurgia que está na moda, que todo mundo está querendo fazer? Vamos lá! Eu não tenho conflito de interesses nessa apresentação e o tema que a gente vai falar então é modismo e cirurgia plástica. Será que vale a pena realmente fazer um procedimento que está na moda? Será que ele é seguro? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. O que é modismo? Então eu fui lá no dicionário para trazer um pouquinho essa... Deixar mais claro o que, que vem a ser isso. E o dicionário nos diz que é o que está na moda. Ou seja, ele tem, portanto, um caráter efêmero. Um caráter muito passageiro. Eu faço agora e daqui a pouco eu deixo de fazer. Então a moda é basicamente isso. Pode ser uma forma, um lugar, uma palavra, uma linguagem formal ou informal. Correta ou até errônea cujo emprego no momento se intensifica como uma moda. Então, traduzindo, é algo que seja palavra, seja uma atitude, seja uma roupa, seja um tipo de cirurgia que se intensifica muito a realização ali naquele determinado momento, mas nem sempre isso é correto. Pode ser correto ou até errônea aquela atitude ali. É isso que a gente vai comentar um pouquinho. E a moda, muitas vezes, ela dita esses na, na cirurgia plástica, por exemplo, os nossos padrões de beleza, eles são ditados, eles são pré-estabelecidos, quer seja por famosos, por filmes e novelas, a gente vê muito isso. É, hoje tá mais na moda aí as séries, mas você vê uma determinada pessoa famosa utilizando um tipo de cabelo, um tipo de roupa. Vamos lembrar, do, eu sempre digo isso do Ronaldinho na Copa do Mundo de 2002, que ele fez aquele Tupetinho do no do Cascão, a gente viu um monte de crianças Que jogavam futebol imitando ele Quantos Ronaldinhos a gente tem por aí Então a gente pega os famosos Eles ditam sim padrões de beleza E o que a gente está mais sujeito hoje E é o, o canal que eu estou comunicando com você São as redes sociais Então as redes sociais elas servem para comunicação Mas elas também podem muitas vezes Servir para desinformação Serve para ditar uma moda, aquilo que está na moda Aquilo que está no momento ali, que muitas vezes pode ser um padrão até errado, como a gente já comentou. E isso não leva em característica, não se importa com os padrões anatômicos individuais. Então será que eu, o que está que na moda serve para mim, para o meu tipo de biofísico, para pra, as minhas características? Será que esse padrão da moda ele também serve para o meu padrão anatômico, aquele, aquele meu individualismo, aquilo que eu tenho... Um exemplo muito legal que a gente tem aqui é o padrão do seio, da mama grande ou mama pequena. Isso aqui é um uma desse tapete vermelho que sempre tem aí, todo ano, nos filmes, nos, é, no, na, nas celebridades que vão tá, para o tapete vermelho comentar, ver receber os seus grêmios os seus Oscars. E a gente vê que o padrão estabelecido antes, era daquele decote demonstrando mamas grandes, mamas que realmente tinham o prótese com colo aparente, mamas volumosas, vamos dizer assim. E o tra o, esse padrão, ele caiu por terra. Hoje já está sendo, o padrão de beleza que está sendo estabelecido hoje é sequer até ter mama. Quanto menor essa mama, mais bonito, mais belo é. Então o padrão de beleza atual é de ter mamas bem pequenas e deixá-las à mostra. Então os decotes continuam, mas agora o padrão mudou. Então a gente está vendo que é uma tendência atual até, eu digo desse oportunismo da moda, de até o explante retirar prótese de silicone virar uma moda. É lógico que existem casos muito específicos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica inclusive está discutindo isso, a questão das indicações do explante, do retirar a prótese de silicone que você já colocou no passado, mas tem muito disso que é modismo. E essas pessoas estão justificando com doenças, com fatores psicológicos, um monte de coisa para entrar nessa moda atual. E profissionais se alimentam disso porque estão fazendo procedimentos Pessoas que vivem dessa informação estão se alimentando disso, porque estão divulgando, está sendo tema de redes sociais, de notícia. E tem muitos, onde que eu quero chegar, tem muitos interesses escusos, sombrios, nessas indicações e nessa moda. O que alimenta a moda, na maioria das vezes, é o capitalismo, é a venda daquela ideia. Então quando um filme vai lá e dita uma moda, uma celebridade num tapete vermelho dita uma moda aquilo ali, eles já sabem que vai trazer uma repercussão em cascata uma cadeia de eventos vai acontecer com aquela nova moda, e quem que está Bancando esse novo estilo? Quem está lançando essa ideia, bancando essa ideia? Será que a gente precisa sempre estar tá andando nessa moda? A gente precisa... Peraí, se eu estava feliz com o padrão da minha mama, com o tamanho dela, por que mudar? Tanto se eu estava feliz com uma mama pequena, para que colocar uma prótese e mudar porque está na moda? E depois essa prótese dá um problema em mim, eu tenho que retirar? Ou o contrário, se eu estou feliz com a minha prótese, por que, que eu vou tirar? Porque está na moda agora fazer esplante? Então são exemplos aqui dessas tendências. Aqui são dois famosos também, que fizeram recentemente cirurgias para mudar o contorno facial, cirurgia de preenchimento facial. Então, não sou contra, padrão de beleza, se ele acha que com esse padrão com, mais, com o rosto mais quadrado, ele está mais masculinizado os dois seguiram esse padrão de preencher a região do contorno mandibular se isso deu um aspecto mais masculino para eles, se eles acham bonito não tem nada contra isso mas será que eu preciso me ater a esse padrão porque alguém da moda fez isso e agora isso é o que está na moda? isso é o padrão? não realmente, eu achei que meu rosto é fino e eu deixar o meu rosto mais quadrado vai parecer que, que eu sou mais bonito e tal? Será que a gente precisa seguir esses conceitos? E eu trouxe padrões, vamos dizer assim, que não são que não fogem da curva, porque tem alguns procedimentos de preenchimento facial que você olha que você, você assusta com aquilo. Então eu trouxe procedimentos que teoricamente tem uma uma certa beleza que aquela melhorou o lábio, preencheu o lábio, a região é da, da gente diz da maxila, ela preencheu a face. Ela fez um preenchimento que rejuvenesceu. Aí vem um alerta: nem todo procedimento que rejuvenesce ele pode ser um procedimento seguro, vai depender muito do material que você faz. Então, às vezes, pessoas para se adequar à moda. Elas vão procurar essa nova moda e às vezes não tem condições financeiras até para fazer aquele procedimento. E aí vai no profissional mais barato, profissional menos qualificado, profissional não capacitado. Eu fiz questão de não colocar fotos de pacientes minha aqui para não expor até os meus pacientes, mas fotos que estão no, no, na mídia, que estão aí nas redes sociais. Então preencher pode trazer uma certa beleza mas às vezes a gente vai colocando a mais, a gente vai extrapolando. E não, não, peraí, ficou bonito, mas ainda está um pouco flácido. Vamos lá, vamos preencher um pouco mais. E, como eu disse, às vezes você usa produtos que já não são mais indicados. E tem até pessoas que nessa busca, a gente vai falar sobre o desmorfismo corporal, é você não se enxergar você tem uma visão diferente de si mesmo, uma alteração, você se olha com uma, com uma impressão diferente do que realmente você é, você sempre está mudando, sempre fazendo coisas, e a gente tinha aqui um padrão de, para todo mundo é um padrão de beleza, mas ela não achava e com o preenchimento ela mudou a fisionomia dela claramente. Será que o que é mais belo para ela pode ser isso? Será que isso aqui é um desmorfismo corporal? Porque para muitos homens esse padrão de beleza aqui, ele é muito bonito também. Será que eu preciso entrar na moda porque pessoas fizeram isso? O problema existe quando entrar na moda pode gerar riscos para a sua saúde. Então, tome cuidado com isso. A gente tem vários materiais ao longo da história... Da, da cirurgia plástica, da estética, que fala para a gente tomar cuidado com, com isso. Um exemplo, claro, é a bioplastia. Quem nunca ouviu falar de bioplastia? Então, eu vou aumentar o meu bumbum, eu vou aumentar a minha coxa, eu vou fazer uma harmonização facial e a bioplastia usa produtos que são permanentes. Então, eu dou a ideia para você de que Olha que material legal, você faz uma vez e é para sempre. Não precisa ficar renovando a cada 12 meses. Eu utilizo um produto que vai servir para a vida toda. Parece algo bem legal, parece algo muito interessante, mas a verdade é que se o organismo não reabsorve aquele produto, ele pode gerar uma reação inflamatória depois de anos e você começar o organismo a querer expulsar, fazer lesões de pele e querer expulsar esse produto da infecção e quando a gente tira a gente vê que esse produto encapsulou ele formou um granuloma ele formou um corpo estranho ali que o organismo ficou fazendo uma infecção crônica e tentando expulsar aquilo e podem causar lesões deformidades severas isso aqui foi uma foto tirada de uma publicação da revista brasileira de cirurgia plástica que demonstra o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que foi muito utilizado na cirurgia plástica há muitos anos atrás como um preenchimento facial de outras regiões do corpo e que hoje a gente está aboliu na cirurgia plástica. Outro procedimento que caiu na moda, que muitas pessoas fizeram, continuam fazendo, é a bichectomia. Então aqui é um exemplo de uma foto da Angelina Jolie, é lógico que tem um fator tempo aqui também, mas antes o rosto dela mais preenchido e depois esse rosto mais quadrado, esse rosto mais emagrecido, por retirar a bola de bichar. Isso pode trazer uma certa beleza e a gente vê que a Angelina Jolie com bola de bichar, sem bola de bichar, ela vai continuar sendo bonita, mas essa expressão da moda, oh, ela fez isso, outra coisa que ela fez que caiu na moda. Ah, eu tinha problema na minha mama, uma tendência genética para ter câncer de mama, ela retirou as duas mamas e colocou prótese de silicone. Então, várias pacientes vieram para o nosso consultório com a síndrome Angelina Jolie. Eu quero retirar minhas mamas e colocar prótese de silicone. Então, cai, cai, cai no, no dito popular e as pessoas começam a procurar. E eu vejo várias pacientes minhas com a beleza ímpar, normal dela, característica dela, mas querendo afinar o rosto para parecer que está mais magra, querendo retirar a bola de bichar para mudar o contorno do rosto. E uma crítica que a gente pode fazer, é lógico que existem procedimentos e procedimentos. Eu não quero aqui criticar a bichectomia, porque eu acho que ela tem indicações. E quando você tira o excesso da bola de bichar é uma coisa. Quando você retira demais a bola de bichar, quando você retira gordura do rosto junto, que a gente vê as complicações desse rosto ficar realmente sem volume e com, com algumas deformidades que a gente vai comentar aqui. Então existem erros técnicos também de mãos inexperientes fazendo o procedimento ou os excessos, como existe em qualquer área. Mas... Qual é o problema do retirar a bola de bichar ao longo do tempo? Como a gente disse, ela traz um certo preenchimento para o rosto. Então pode deixar o um rosto mais belo, mas com o tempo, com o envelhecimento do rosto, será que lá na frente não vai fazer falta esse preenchimento? Então são coisas que você tem que analisar. Para uma paciente que tem um excesso disso, é um procedimento bem indicado, mas não é indicado para todo mundo. Não é porque está na moda que seja indicado para a minha pessoa, para o meu padrão anatômico como a gente falou lá no começo. E aqui está uma, uma influenciadora digital que há poucos dias lançou essa imagem aí na, nas redes sociais, criticando o procedimento de bichectomia, que ela referiu que está totalmente deformada depois de ter feito o procedimento. Então será que foi um excesso da retirada da bola de bichar? Será que ela tinha uma visão errada do que era o procedimento e a pessoa que fez não se atentou a isso, quem indicou fazer o procedimento? Ou simplesmente ela não se enxergou com essa nova fisionomia depois do procedimento? Tem pacientes que colocam prótese silicone e depois está muito grande minha mama, doutor, tira, coloca uma menor, ela não consegue se ver com aquele novo corpo ali. Então isso acontece, por isso que tem que ser, qualquer procedimento que vá fazer tem que ser algo maduro, pensado, discutido, analisado, para não cair no que todo mundo está fazendo. O termo é desmorfismo corporal, eu posso ter um corpo malhado, mas eu parece que eu visto uma roupa e quando eu olho para o espelho eu me enxergo gordo, eu me enxergo tendo muita gordura sobrando. E aí é o que está na moda hoje, a gente vê pacientes querendo fazer a lipo de alta definição, a gente vê muitas atrizes fazendo isso, elas estão com o corpo perfeito, magro, mas quer dar aquela aparência de barriga de tanquinho definido e estão fazendo o procedimento. Não venho aqui criticar isso, porque eu acho que tem as suas indicações claras. Se você não viu, assista o nosso vídeo lá de lipoaspiração de alta definição para você acompanhar o que eu comentei a respeito do tema mas o que a gente vê muitas vezes é essa, você se enxerga de uma maneira que não é a realidade, você tem esse, essa, essa visão errada de si mesmo. E buscando, de repente, procedimentos para do dia para a noite, com uma lipoaspiração, você ficar com o abdômen de tanquinho, a gente vê pessoas que têm uma musculatura até bem definida, mas é óbvio que não tem um, um abdômen com uma hipertrofia do músculo reto abdominal grande desse jeito. E acaba fazendo gominhos de gordura. Então parece bonito, nossa, malhou e tal depois da lipoaspiração. Mas será que daqui 10 anos essa gordura localizada aqui, quando ela cair, esse gominho de gordura vai ficar legal? Como é que vai ficar? E essa crítica que a gente faz no nosso outro vídeo. Isso aqui é uma imagem que eu retirei de um artigo publicado na nossa revista científica de cirurgia plástica. E a gente vê um paciente que fez essa lipo de alta definição, que você já vê um pouco de flacidez aqui embaixo e você já vê esses gominhos de gordura já com essa tendência à queda aqui. Já o pós-operatório recente, o pós-operatório é não tardio e você já observa um pouco de flacidez imagine isso daqui cinco anos dez anos então essa é a crítica que a gente faz nem todo procedimento ele é indicado para todos os pacientes eu nesse caso aqui eu acho que eu teria feito uma lipo de varredura que a gente chama que é tirar bastante gordura sem querer fazer gominhos é, de gordura procurando definir sim a musculatura, o padrão muscular desse paciente, mas sem deixar excessos de gordura ali, que com o envelhecimento pode denotar uma queda. Onde que eu quero chegar? Tenha bastante cuidado ao fazer procedimentos. Tenha bastante cuidado ao se expor em rede social, ao se alimentar com o que você vê nas redes sociais. A rede social é um mecanismo tremendo, prova disso é que eu estou comunicando com você através dela. Mas ao mesmo tempo, os selfies, os filtros, que eu tiro uma foto, filtro, afino meu nariz, prolongo meu queixo, aumento meu lábio, isso tem gerado padrões de beleza que os pacientes estão chegando no nosso consultório procurando essa moda e às vezes eu não consigo trazer isso para você. E para trazer isso para você, eu começo a fugir da curva do normal de ter que preencher demais assumindo riscos ou não, eu não tenho dinheiro para colocar tanto preenchimento, que às vezes é muito caro isso, e eu começo a usar produtos mais baratos, que são ditos como seguros e permanentes, que vão gerar complicações daqui 5, 10, 20 anos. Então, é... cuidado com o que você está vendo e com esse algo efêmero, algo passageiro, a gente vê muito isso. meu filho, outro dia, ele foi sair com a gente e ele colocou um chinelo da, da, da, da Nike ali que usava na, na, nos anos 80, que a gente usava muito. Ele saiu com um moletom, com chinelão daquele, com, com chinelão, com a sandália, com uma meia... Com uma camisa toda coloridona e tal, e eu olhei para ele, eu falei: Cara, era a mesma roupa que a gente usava na década de 80 e meu filho está usando hoje, 40 anos depois praticamente. Então, essa moda é muito engraçado, o que vai e volta, vai e volta, mas quando eu estou falando de roupa, é menos mal. Agora, quando eu estou falando de modismo, com relação a mudanças no corpo, eu acho que a gente precisa ter muito mais cautela com relação a isso para não gerar complicações e mudanças que vão ser difíceis corrigir depois. Aquela paciente que a gente citou aqui, que é a influenciadora digital, para corrigir isso aqui que foi feito, não é algo tão simples assim, eu vou lá e enxerto gordura de novo ali, posso até fazê-lo, mas será que esse trauma que gerou essa cirurgia nela vai ser corrigido só com um novo enxerto de gordura no rosto? Então fica o alerta. Eu queria pegar um texto bíblico aqui para a gente encerrar, que diz o seguinte. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia. Então muitas vezes o modismo ele é uma doutrina vã, passageira, efêmera, que a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Então a intenção desse vídeo é, é deixar o um alerta. Muitas coisas vieram para revolucionar, para mudar. Eu acho que a, que a lipoaspiração é um exemplo disso. Mas o cuidado, o alerta, ele sempre deve ser o nosso guia. Se você curtiu, compartilhe. Muito obrigado por participar das nossas redes sociais. Muito obrigado.